com a Pfizer, a aquisição de vacinas se positivo com quem o senhor tratou deste tema e quais foram os resultados obtidos o decreto 4334 de 12 de agosto de 2020 disciplina as audiências concedidas a particulares por agente público e no artigo terceiro determina que o agente esteja acompanhado e faça registro especificando pessoas presentes e os assuntos tratados. O senhor poderia fornecer esses registros? Essas reuniões constaram da sua agenda oficial, doutor Fábio? É, registro da reunião, eu não tenho, não tenho ata, e as reuniões constaram na minha agenda oficial. E a reunião sempre é, teve é, testemunha, inclusive é, de funcionários da CECOM, outros entes políticos. As reuniões todas foram de portas abertas, com muitos participantes. Tá. O senhor passou. Conceita, o senhor passou os resultados Quer? destas reuniões. Estou é, pegando aqui a informação da matéria da revista Veja. A né? pergunta que eu lhe faço é se o senhor passou os resultados dessas reuniões ao grupo de trabalho criado para aquisição de vacinas e ao Ministério da Saúde. Passou também os resultados dessas reuniões? O que exatamente o senhor fez para envolver a estrutura do governo nas negociações com a Pfizer? Ótima pergunta, senador na primeira reunião que disse foi com o presidente Carlos Murilo, presidente brasileiro em 17 do 11 oito dias depois de eu ter respondido a carta, nesta reunião foi meramente um bate-papo e ele agradeceu por eu ter respondido a ele a correspondência, em 7 do 12, eles trouxeram a caixa, a tal da caixa ok a AGU tem uma colocação que eu. Que eu com a do senador claro. Girão é o, é o seguinte o, o, esse depoimento ele tem se encaminhado para um terreno muito ruim muito ruim, aqui estiveram dois ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela é, feita a pergunta ao depoente ele disse desconhecer a existência, mas é o contrário. Vossa Senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o Presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como Secretário de Comunicação e se dizendo em nome do Presidente. É a prova da existência disso. Eu queria, presidente, sugerir à vossa excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu a revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a vossa excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade que essa investigação requer. Senhor presidente, uma questão de ordem, o senhor me permite. Senador Marco Rogério. Não, senhor presidente, senhor presidente não, cabe, não cabe ao advogado fazer questão de ordem, mas cabe aos senadores. Não cabe, não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, senhor presidente, com todo respeito. São os 23, não e, e Vossa Excelência sendo o presidente dessa casa, inclusive tendo publicado um livro que eu estou lendo com muito cuidado, deveria saber que prisão só pode acontecer em flagrante. Vossa Excelência nem poderia posteriormente pedir a prisão dele em razão de eventual contradição. Não cabe senador Renan. Mas o relator está. Não cabe, não cabe, não cabe. A prisão no caso de depoimento fraudulento é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. Senador Se, isso é abuso de, a de, de autoridade. Isso é tá abuso de autoridade. A Vossa, Vossa Excelência, Vossa é é Excelência. Marcos, tá a Vossa Excelência, agora. quando o depoimento não agrada o intento de Vossa Excelência, Vossa Excelência descarta, desqualifica. Seu é isso Presidente, que está muito claro desde o início há, da CPI.